Luciene e, e, e Aline, hoje é, algum, algum evento especial ou no Cindy Metal, ou no CSP Com Lutas, ou em outro lugar? É, deixa eu até colocar, assim, eu acho que desde segunda-feira é bom a gente estar tá colocando aí para todos os ouvintes que a gente está numa luta travada e a gente tá indo nas portas das fábricas, Sim. falar da importância da luta das mulheres nesse hoje de março, porque a nossa luta é diária, a gente sempre propaga isso, a gente luta pelos direitos, luta contra a fome, luta contra a violência. Então, essa semana a gente já pegou, a gente saiu agora da Ericsson, da fábrica da Ericsson, a gente estava lá fazendo uma assembleia para todos os trabalhadores e hoje ainda estamos aqui falando, né, sobre esse uhum. dia importante e estaremos também no ato, um, um ato unificado de todos é, é, os partidos e correntes políticas é, na, ali em frente à Câmara Municipal. É, é, ali hoje, na praça é, isso, hoje a, a as antigo, dezesseis, na antiga câmara, isso, antiga. Na antiga câmara antiga. e ali em frente à praça Afonso Peno às 16h30 a gente faz a concentração ali e depois a gente vai estar tá em passeata ali pela cidade, fazendo esse ato unificado olha, então hoje às quatro da tarde, 16 horas em frente o antiga câmara em frente à, à praça, Afonso pra, Pena, praça Afonso Pena MML vai conversar, vai panfletar e falar para as mulheres continuarem na luta. Como sempre, a gente tem que ter muita garra. E, e ir a luta, as mulheres unidas não são vencidas, nós somos a maioria nesse país, gente 5 é milhões a mais 5 milhões cinco mais a mais. mais, então assim e agora que a gente tem direito olha só quanta coisa perdida se nós somos os números maiores então vamos dar uma alavancada aí vamos ser solidárias com a luta e mulherada ir para rua para lutar